Olá, rapaziada. E aí, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Ruli. Sejam bem-vindos, manos, à primeira dungeon Ótimo. que a gente vai fazer na expansão. Eu recebo a raiva de Onara de bom grado. Quando o vento não sopra, é que temo pelo pior. Bonito lugar, hein, velho? Os clãs Nossa. Terai, Shikar e Onir têm que se unir para libertá-la e derrotar Balakarkand dá pra voar na dungeon, viado. Faça o que for vão se fora do que isso? Dá... Por você lá. Mano, a dungeon Eu voa. Tempo. Ok. Para tá bom, então não vou nem fazer nada. Eu, a gente pega o NPC e sai voando na dungeon. A gente vai matar uns dragonzão aqui. Deve ser, né, mano? Tormenta Furiosa do Maruki, Balacar, não sei o que. Ó, os caras tão perdidos lá. Pega a Fly aí, rapaziada. Ó, tem uns bichos pra matar aqui também. Ó o bichão, o boss ali. Diferente, hein, guys? Diferente. Já me surpreendeu só desse negócio aqui de ser a dungeon, não ser linear, igual a gente tá acostumado. Acostumado. Ok. Tem que esperar o tanque. O tanque e o Healer são os que ficaram pra trás, mano. Então a gente tem que ficar meio... Meio que segurando a, a bronca aqui até os caras chegarem. Mas o lugar é bonito, hein? Os caras são level 63 Elite. Os manos estão chegando. A gente pode meter o um voo aqui, cara. E sair regaçando Vamos ver como é que ele vai fazer pra fazer o pull aqui. O cara falou... O Tank falou que não sabe onde que ele tá indo. Cara, tem que matar o. Tem que matar os, os, os bichão aí, velho. Já bota o negócio no chão. Aí, o pular nessa galera aqui. Não se preocupa não, a gente mata. Oi, rapaz, já dropou um negócio aqui. 200. Calma aí, Vitor. Ah, podia ter stunado os caras, né? Fogo concentrado! Calma que eu tô, tô aprendendo. Ó o um One Hole, ó um o One batendo, ó. Se liga. Muito bem, continuem retomando as armas. Restam duas. Em Pucca não tem raio ocular, amigo. Fogo concentrado! Sente concentrado! Mano, vai ser uma delícia fazer esses... esses pulls aqui, tá ligado? Em mítica. Putz, putz, putz, putz, putz. A gente mete o um fly aqui, ó. Vai sobrevoando até o cara... Até o cara decidiu o que ele vai fazer. Tem stun. Ih, o stun não para o bagulho. Ok. Ok, achei que eu ia conseguir dar uma. Vamos dar um salva-view aqui só pra dar uma salvada mesmo. Quase lá, para a arma final. Voar! Velho, que louco. Olha, ainda dropa recurso de, de crafting ainda na dungeon, mano. Puta que pariu. Tá muito bom isso. Preciso chegar mais perto. Estourar. Volta Não vou gastar meu minha forma demoníaca aqui ainda Eu vou ter raio ocular. A batalha mudou, tipo As armas são nossas Ok, cara há Mais um bagulho de craft, ó Isso aqui tá valendo 14 ou 15 gold Aí é o, o boss O cara já puxou os bichão dele ali Agora let's go o é para vocês Esse lugar é meu. Estremecei diante do meu poder primeiro. Ok. Poder primeiro. Não corre não! Do meu. Pra disparar. Você é capaz de prestar meu poder. O cara saiu correndo do meu raio ocular, manos. Jesus! Let's go! Nossa, tomei o dano. Ó oh, o drop, ó oh, o drop, ó oh, o drop. Nossa, o cara dropou uma glive velho. É chama glive, mas é uma arma de duas mãos. Okay. Nossa, dá pra esquinar o boss. Ok, aceito. Aceito muito. A gente pode pegar o voo. Sair regaçando. E pegando os, os bagulho de ar pra dar impulso. Quer ver? Nossa, velho, blizzard do céu, cara. Muito bem pensado isso aqui. Você é louco. Cê é louco cara, já me surpreendeu demais. Eu não joguei no beta, né? Então vocês estão ligados que eu não fiz nenhuma dungeon lá, então. A gente já tá chegando no outro boss aqui, o ó. Clan Kid conjurou um avatar da tempestade com a canção de Onara. Uma blasfêmia. Vamos ajudar a arrumar a tempestade e derrotar o elemental que a anela antes que o clã Onir chegue a Kanamatra. Ah, OK. A gente chega tipo no. Os num... aliados espalharam totens para proteger a Furiosa. Encontre e destrua os totens. Jogo é nós. Preciso é de um verdadeiro é ídolo blasfemo. Continue seu trabalho. Só puxar. Só puxar que é nóis. Cara, os pulls aqui dessa Dani são legais, hein? Já falei isso várias vezes. Stonei. O cara meteu um big pull ali. Eu não tenho raio ocular, Não! Ai, é triste. aí que o filho chora e a mãe não vê. Nossa. Olha, dá pra skinar o codo, mano Oh, beleza Só eu que tenho skin nessa damage. Olha, pegamos um item de dois ainda Aí a gente mete a montaria aqui Sobe lá Um jogador sai do seu grupo Quer achar outro? Sim O healer saiu Ok, já achamos outro, outro healer Nossa, o tanque tá aqui solo, mano Calma, tanque Stunei Peguei o bagulho no chão. Emulação. Full big damage. Os estão enfraquecendo. Ajuda ele a é limpar rápido porque ele tava tomando muito dano, mano. Eu não sei onde que o healer nasceu. Nossa, ele já puxou ali, velho Eu vou me curando aqui do jeito que dá. Interrompi então, o bicho errado, ok. A galera tá quitando muito das dungeons. Demorei uma hora pra conseguir encontrar essa aqui, cara. Ó, dropamos um escudão aqui: 200. Vai ser. Cara, essa parte de raio aqui a gente fica tomando dano. Nossa, velho. Tomando dano um pra porra rápido. Não precisa matar esses caras aqui em cima? Nossa. Ele já puxou aqui o bonde Eu um rompi pra poder juntar Deu um raio pular meio torto aqui Mas acabou que funcionou Planei. Não tem um alvo Let's go Nossa Big pull, big pull Usei Sem dó Agora, vá derrubar eu preciso o de um alto. agora no boss eu não vou bater nada Porque eu gastei minha transformação aqui Boa, pegamos o level, level 64 Upamos um nível Não nessa dungeon, né Mas a gente tava upando já no último vídeo Que vocês viram que saiu hoje na parte da Saiu um vídeo hoje já 11 horas da manhã manos, E agora, agora na parte da noite já tá saindo O segundo vídeo pra vocês Pra gente... Cobrir a maior parte de conteúdo possível aqui Do Dragonflight Pra galera que não tá conseguindo assistir, né tá Conseguindo jogar Não comprou ainda, tá juntando dinheiro pra comprar a expansão Já poder acompanhar Agora eu não vou bater nada Por conta de estar sem recursos Cara, legal essa dungeon mano Matar os Elementalzão, pá Spread, spread, spread Até que meu dano single target não tá ruim, não Ele toma muito dano Mas o bicho já tá caindo Boa Boa time, agora a gente vai pro próximo Rapaz, e aí todo mundo puxa a montaria Do, do Dragonflight, nice e A gente já mete o, o Johnson's aqui Dá um speedzão A gente acaba fazendo uma corridinha ainda aqui, né <risos> ah, da hora, da hora. Curti demais, é louco. Muito bem pensado isso, mano. Como a gente tem vigor pra arregaçar, a gente pode só ir dando speed, O clã Okel se aliou ao clã Noquid. Hoje, eles se arrependerão dessa aliança. Eles propanaram os túmulos dos nossos primeiros ancestrais, Tera uhum. e Maruki. Cada, cada espaço é, o, é uma parada. Ó, os caras estão voando. Vai começar aqui em cima? As águias vão devorar sua cara. Toma Cara Meu Deus, velho Que louco esse Spool, cara Mano, o DH vai cantar Nisso aqui, vai bater 100k fácil É lógico, né <risos> Tem que ver o quanto equipado vai estar tá isso Mas vai que vai Ó, já vou meter uma caçada aqui, ó vai chegar como? Não vou sair, não me recuso, salva-viu. Estunei todo mundo. eleva Eleva-me. De novo. Só vamos, time. Deve ter algumas mecânicas aqui que eu não tô desviando, não, mas tudo bem. Oh, dá pra esquinar passo fantasma. Ok. Pássaro fantasma também tem pele. Apenas. Boa. Dá dar uma sobrevoada aqui, mano. Avistou. Avista onde que o tanque vai. As águias vão devorar sua carne. Ai! Stomei. Os primeiros ancestrais Se erguerão... uh. Espada, espada, espada Ó, oh, espadão, filho Pelos poderes de Gresco. Esse aqui não é o boss? Ah, o boss Tá ali no meio, ok Sou a mensageira da morte Cara, o DH tá batendo muito, mano. Sim. Obrigado, tá é a raio ocular. Mais nada. Nossa. Olha isso, tudo puto. Ele tá, tá, tá arregaçando. Cara, mas o, o lugar é bonito, hein, mano? Nossa Senhora. Nosso Olha, chamou os ancestrais para sei lá o que eles vão fazer, mano. Lutar contra o Senhor da Tumba. Acho que vai deixar ele vulnerável, né? Ó, a flechada. no nosso solo sagrado. Essa dubladora é da hora. Pagaram... Não! Eles são ruins! Não, cara. Eu achei que eles eram bonzinhos. Calma aí, Tank. Não vou conseguir bater nos dois. Vou bater no melee. É, eu acho que ela tá, ela tá invulnerável por causa desse negócio do vento. Nossa Senhora está longe demais. É me aí ah, agora ele vai ficar invulnerável. Quer ver? Fujam de mim. Estou forte. Alcance Tô para longe. De... Rortem a Nossa. Mobilidade! De mim. Ah, matou um, cai Ai. os dois. Aí sim. Aí tem que meu dar um interrupt ali no bosque. Caraca! Deus. Eu não dropo nada. O cara dropou miçanga, mano. Literalmente o cara dropou umas missanga Vai vender na praia. O clã se juntará à nossa cano Castelo Eita Nocton. Não ia morrer de queda não, né Vou apertar o botão pra dar um dashzão aqui E apertei errado Ah, tá vendo? Não precisa matar Cara, essa, essa dungeon aqui Os caras vão masterizar ela pra fazer super rápido Dependendo do... É que tem a porcentagem, né? Mas... Essa questão de você poder voar nela toda Muito braba, velho. Eita, aí Aí eu tomei um raio ali que eu não pude que eu não pude dar seguimento aqui a gente não pode passar voando Ó, o cara caiu também Ou eu tô viajando Eita É, aqui a gente não pode voar Pega um dragão terrestre Tem que depois ver o caminho, o melhor caminho certinho Gastei uma caçada super à toa Tudo bem Vamos lá, vamos lá, Tancão Não tem nenhum BR aqui, né, não Tentei stunar pra ver se ele interrompiu. eu acho que deu bom Interrompi ele agora Não tem skinning Estou sem nada para usar nesse pack ah, Vai ter um raio cularzinho, né? Ah, me atordoou, irmão. Aí não, pô. Preciso de um alvo. Ok. Cara, que dungeon rápida, velho. 20 minutinhos. A gente conseguiu. É, vamos ver quanto de XP que vai dar pra gente aqui numa masmorra aleatória, né? Stunei. Não adianta. Ó, o palinha, ó, o palinha arregaçando também, mano. Nossa, olha velho, o bichão que eu não vou me enfrentar lá. Cara, primeira impressão da dungeon, eu tô gostando muito, velho. É uma dungeon, mas não é. é parece que é uma dungeon de mundo aberto, né, mano? Puxar as habilidades. interrompi ah, o que deu. Ah, os pools aparentemente são bem tranquilos. Dá pra gente ir arregaçando. Eu e bençãos. Tempestade fortalecerá os Maru. A glória do nosso aguarda. Meu stun não pega. Nossa, isso aí é foda. Aí tomar o um firzão doeu, hein. Da hora, mano, Jesus com centauro, com elemental, com ave fantasma que dá pra esquinar. Com o maluco o centauro de armadura ali de boy. Você tá louco, pai. Você tá doido. Ainda vai sumonar esses bichos Vai vir esse gavião fantasma de nós ainda. Prepare. Meus cascos vão os seus a gente já começa com a abertura Big Damage. Eu não sei se tem que guardar Bush ou bater até a... É. Imaginei... Que ele ia fazer uma parada dessa mesmo. Esta terra nossa por direito! Guardar o OE -é pra limpar essa, esse pedaço, tá ligado? Então, Dali! Nossa, Dali! Gleave de guerra, aí! Aí! 286, já é melhor que que aquele... eu. Nossa, essa é da hora, velho. Essa aqui já é massa, hein? Ah, mas... Glavisona, vambora Vamos equipar não um lugar de honra entre Deixa eu ver se ele vai substituir estados. a minha É, ele substituiu a minha piorzinha, né 278, 286 A Meus outra que eu tava, 275 Onara Show voa livre. E sem a influência do Balacar, Deu duas barrinhas, mano pode Não vale a pena Fazer, então, um dungeon pra upar, né? Demorei uma hora na fila. Ah, agora ficou tudo clarão. Demorei uma hora na fila e tô aqui. Será que a gente consegue matar um bicho desse sozinho, Preciso mano? Eu vou chegar mais perto. Vou fazer um teste de poder de, de Demon Hunter aqui. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Acho que não vai dar não, hein? Eu acho que não vai dar não, hein? Cadê minhas curas? Tunei. Caralho. Deu, mano. Deu pra matar um packzinho. Que isso, rapaz? Farma Gold? Aqui não dá muita coisa. Agora não tem mais nada, mas eu acho que se eu tivesse a transformação aqui, dava pra fazer um pulzinho um pouco melhor aqui. Cara, eu estou viajando aqui, tá? Isso aqui não precisa fazer não, mas... É mais um te... Cara, eu queria ver se eu tivesse a minha transformação. Vou puxar só esse aqui pra ver. Até carregar as paradas. Bagulho no chão. Agora já tem raio ocular. Já dá pra dar uma... Vamos brincar um pouquinho mais. Três. vença também. Stonei pra dar uma... Morri. Ai, Jesus! Nossa, olha o raio-ocular me salvando, mano. Ai, eu tô sem transformação. Transformei. Capirotão. É. Deu, velho, deu. Vocês viram o tanto que o raio-ocular me salvou ali, né? O tanto de vida que ele recupera quando ele tá caçando raio-ocular. Você tá maluco. Dá pra gente esquinar uns bagulho aqui ainda, mas não... Acho que não vale nada, não ó oh! acabou dropamos, Isso aqui vale 300 de gold Dropamos 300 de gold aqui na, na brincadeira Mas agora eu tô sem transformação Vamos tentar agora eu só Vamos bater nessa rapaziadinha aqui, vai Pá, pá, hora de emulação Estunei, raio ocular pra derreter Ixi. Ok, ok esses, esses aqui não dão pra esquinar Cara, quais bichos aqui dentro que dá pra esquinar, mano? Que às vezes vale a pena você entrar nessa dungeon aqui E depois ficar viajando tanto. Ó, tem os... Não, esses não, esses não Vai que, né? Aí tem um spot aqui dentro da dungeon Pra você poder farmar... Oi, que isso? Foi aqui que a gente começou? Não Rapaz, ah, tem umas entradas meio loucas Aqui tinha umas aves Aqui, aqui, eu acho que aqui, ó Só vou olhar mais isso aqui, mano, e a gente já fecha o vídeo, tá? Calma aí, não sai ainda não Se você não deixou o like no vídeo, toda da dungeon Ih, fudeu, acabou meu... Acabou minhas paradas Aí, a gente, tem que ir meio que ir na maciota Agora não tem mais aquele bagulho pra gente poder... É longe, né, véi? Uh, vocês viram que de DH dá pra, dá pra ficar na danjinha aqui batendo nos mob. Mas eu acho que não vai valer a pena, mano. Tá ligado? Se eu tivesse muito bicho de pra poder esquinar. De boberola mesmo aqui. Aí sim, ia ser da hora. Eu acho que aqui os bichos nem estão aqui nesse pedaços. Aqui eram os cavalos, né? Ah, não, aqui era o parte do. Não, não vai ter não. Não vai ter não. Relax, tô viajando. Tô viajando na onda nessa menina. Rapaziada, então é isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo aqui. É nóis. Vou trazer a outra dungeon também pra gente fazer. Ah, aqui, ó. Aqui não vai ter o que, rapaz? Esses aqui, esses aqui. Dá pra esquinar, eu acho. Vamos testar. Fudeu. Calma, calma, calma. Estuna. Ai, o Cular me salva. Meu Deus. Ai, esses aqui são muito fortes. Morri. Ai, Jesus. Ai, caraca. isso É. É, guys. Deu ruim. A gente volta lá longeão. Mas, enfim, a gente já terminou a dungeon, né? Sou o único doido que tá aqui viajando. Mano, estamos junto. Valeu. Obrigado por ter assistido. É nóis. E até o próximo vídeo. Valeu. Falou.